Fala galera, eu sou Cássio JC, seja bem-vindo para mais um vídeo E hoje eu vou estar ensinando para vocês a nova música do Joe Satriani, Nightmare. Eu vou estar mostrando aqui o tema para vocês, como é que toca Eu vou estar mostrando bem lentinho aqui, passo a passo, tá? Então, já deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir Música Bom, então essa música, o tom original dela é meio tom abaixo, tá? Eu tô tocando na afinação normal. E o George Satriani toca meio tom abaixo. Então, pra mim, poder utilizar a minha guitarra e não precisar afinar meio tom abaixo, o jeito que eu tô ensinando pra vocês aqui é na afinação padrão. Então, ficou no tom de Dó menor, tá? Então, seria aqui, corda 4, casa 10 corda 3, casa 8, corda 2, casa 8, corda 1, um, casa 8 e corda 1, um, casa 11. Depois volta, casa 8, corda 1, um. casa 8, corda 2, casa 8, corda 3 e casa 10, corda 4. Então seria assim. Você viu que eu deixo o dedo deitado aqui, né? Pra ficar mais fácil pra fazer. Então, ó. Certo? segunda frase ele vai tocar aqui ó, Certo ó. Vai ficar então Casa 10 Corda 4 Casa 8 corda 3 Casa 8 corda 2 Casa 8 corda 1 Casa 11 corda 1 Casa 15 corda 1 casa 11 corda 1 e casa 8 corda 1 Bem devagar De novo Então, agora eu vou tocar para vocês os dois, o, o primeiro exemplo e o segundo. Agora, o terceiro exemplo, para essa terceira parte, essa terceira parte seria assim, ó. Mais devagar. Então seria casa 10, corda 4, casa 10, corda 3, casa 10, corda 2, casa 8, corda 1, casa 11, corda 1, casa 8, corda 1, casa 10, corda 2, casa 10, corda 3, casa 10, corda 4. E depois vem aqui para casa 8, corda 3 e finaliza aqui na casa 10, corda 4. Então, devagarzinho isso daqui, ó. Fazer ele normal. Agora o número quatro que seria assim, ó. Então seria casa dez corda quatro, casa oito corda três, corda o. Corda 2, casa 8. Corda 1, um, casa 8. Corda 1, um, casa 11. Então, ó. Certo? Depois vem aqui. 15, casa 15, corda 1. Um. Depois. Depois vem aqui. Casa 11, corda 1. Um. Então, até agora tá isso aqui, ó. E dá o bend aqui. Então, seria na casa 18 bend, ó. De novo. Então agora a gente vai fazer o exemplo número cinco. O exemplo número cinco seria assim: devagar, de novo. Seria então, casa 10, corda 4, casa 8, casa 8, é, corda 3, casa 8, corda 2, depois pulo aqui para casa 11, corda 1, casa 8, corda 1, casa 15, corda 1, depois casa 11, corda 1 e depois toque da albend na é, na corda 1, casa 11. Certo? Então seria assim. Certo? E agora a penúltima parte desse solo, que seria aqui, ó. Devagar. Ó. Mais devagar. Então ele seria aqui na casa dez, tá? Então seria corda 4, 3, 2, na casa 10. Corda 1, um, casa 8. É, corda 1, um, casa 13. Corda 1, um, casa 8. Depois volta na casa 10. Casa 10, corda 2. Casa 10, corda 3. Casa 10, corda 4. Depois vai para casa 8. Corda 3. E volta pra casa 10, corda 4. Então devagar, ó. De novo, ó. E agora o final, o final desse solo que é aqui. Então seria aqui ó, casa 18 e casa 21. Então você vai dar o bend com esse dedo aqui na corda 2. Casa 18 na corda 1, um, casa 21 na corda 2. Eu ponho esse dedo aqui só pra apoiar, tá vendo? Então eu faço assim ó. Tá vendo? Eu dou o bend, levanta a corda. Então precisa desse dedo aqui para apoiar. Ó. Tá vendo? E depois vem casa 17 e 20. Então 17 na 1 e 20 na 2. E depois vem para 15, 18. E é a mesma coisa. Então você faz duas vezes aqui na 18-21. Aí depois você faz uma vez aqui na 17-20. E depois uma vez na 15-18. E depois faz de novo a mesma coisa. De novo. Certo? Bom, galera, então esse foi o solo do Joyce Atriani, da música Night Nailing. Então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que vai curtir. E também eu tô deixando aqui o meu Instagram para você me seguir lá. Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.